Vai separar águas pretas e cinzas para tratar e depois juntar tudo para irrigar. Faz sentido? Vamos falar. Ciência Terra Nova. Os sentidos da ciência. Eu sou o Ivano muito agradecido por acompanhar o canal. O pessoal do grupo do WhatsApp tem trocado umas ideias e, e tem surgido algumas questões. Afinal, a gente está separando água preta de água cinza para fazer o tratamento diferenciado, porque facilita o, o tratamento dessas águas. Mas aí, depois de tratado, a gente junta as duas águas para fazer a irrigação de, de pomar, por exemplo? Bom, dá uma certa discussão, vamos pensar um pouco sobre essas coisas. Por que, que a gente separa as águas para começo de, de conversa? Água preta, vaso sanitário, xixi e cocô. Água cinza, pia, tanque, máquina de lavar, chuveiro... Banheira, se tiver, essas coisas assim. Por que é que a gente separa essas duas? Porque a água preta está cheia de coliforme fecal. Coliforme fecal é indicativo de contaminação das águas por fezes de, de animais de sangue quente. No caso, a gente. A gente nunca sabe, numa população maior, a gente nunca sabe quem é que está doente, quem é que está sadio em determinado momento. é né? Então, os coliformes são indicativos de que aquela água foi contaminada com fezes humanas. Como a gente não sabe quem é que naquela população pode ou não está doente, a gente não sabe se aquela água está carregando patógenos ou não. Então, patógenos podem trazer algum agravo à saúde. Então, essas são as águas pretas. As águas cinzas são águas mais tranquilas. Né? Elas não são portadoras de coliforme, via de regra A não ser que você vá lavar uma fralda no, no tanque né? e a fralda está com o cocôzinho do neném, ou alguma coisa assim. Mas, normalmente, o que a gente tem em águas cinzas é sabão, eventualmente no chuveiro um pouco de urina, é shampoo, é sabonete, é coisa assim, um pouco de pele que acaba soltando, um pouco de, de sujeira, um pouco de terra que a gente acaba trazendo para casa. Então é uma água que, teoricamente, não é para ter coliforme ou não é para ter numa quantidade, uma quantidade grande de, de coliforme. Então são águas é, que talvez a gente possa considerar mais nobres, entre aspas. E aí o tratamento das duas é diferenciado porque uma tem muita matéria orgânica, as águas pretas. Né? Xixi, né, principalmente o cocô. E a outra, água cinza, ela tem menos matéria orgânica e tem mais produtos químicos, os sabões, shampoos e tudo mais. Quem vai fazer a digestão desses materiais são micro-organismos. Então se a gente separa as águas, a gente tem colônias de micro-organismos mais adaptadas a fazer um serviço ou outro. Ah, e, e por que, que faz tudo junto? Tá, tudo bem, fazer tudo junto também dá. Só que aí você vai ter um monte de micro trabalhando um contra o outro, muitas vezes ou tendo que, que descobrir onde é que está o alimento preferencial deles. Uma vez que separou, a tendência é que você tenha colônias de micro-organismos mais habituados ao tratamento ou à degradação da matéria orgânica e conjunto de micro-organismos do outro lado mais. É, adaptados à quebra desses compostos químicos é, que vão depois liberar nutrientes. No final do, do processo, no saneamento ecológico, a gente utiliza muitas vezes plantas, tanto de um lado quanto do outro, para que essas plantas absorver água, absorver nutrientes. E aí cresce a gente corta e composta e reaproveita esses nutrientes. Legal? Então é para isso que a gente separa as duas águas. É, é, pensando aqui um pouco, fica meio sem sentido se depois que a gente separou as águas, a gente vai lá na frente e junta as águas outra vez com a ideia de irrigar. Por quê? Vamos voltar outra vez ali nos coliformes. A gente nunca sabe quem é que pode estar doente fazendo a contribuição né, com doenças, para essa água preta. Então, daí o cuidado. O tratamento de água preta, a gente sempre faz com a ideia de não ter nenhum contato direto com ela. Como é que a, a, acontece a transmissão de uma doença? Primeiro, você tem que ter alguém doente naquela população, né, com doenças de veiculação hídrica, que as fezes vão ser portadoras dessas doenças para aquele efluente, para aquela água. Se não tiver ninguém doente em casa e o teu sistema for separado do, do sistema coletivo, ok, você tem certeza de que ninguém está doente na tua casa, então aquela água servida, aquela água preta, ela não deve ter né, nenhum elemento de, de doença sendo transmitido. Então é uma água um pouco mais segura, mas a gente nunca tem certeza disso. Mas então, para acontecer a transmissão da doença, primeiro, esse esgoto tem que estar tá portando um patógeno. Se a tua casa está isolada e não tem ninguém doente na tua casa, com doença de veiculação hídrica, então diminui muito a possibilidade de você ter é, uma doença ali sendo transmitida. Depois disso, você precisa de uma quantidade tal de micro-organismos presentes naquele efluente, se transforma em uma dose infectiva. Então, um bichinho só pode não fazer mal. Agora, se você tiver 500 milhões de bichinhos, aí o negócio começa a complicar. Terceiro, você tem que entrar em contato com esses patógenos. Porque se você não entrar em contato, não acontece nada. Tudo bem? E quarto o teu organismo tem que estar tá suscetível, mesmo que você entre em contato com esse patógeno, o teu organismo tem que estar tá suscetível a ponto de esse patógeno trazer algum agravo à sua saúde. Ok? Então, como é que a gente interrompe os ciclos? Primeiro, tratando o esgoto para diminuir a quantidade de coliformes que estão nele. Na hora que você, o coliforme é um indicador. Então, na hora que você diminui a quantidade de coliforme, você sabe também que você está atacando... Com o processo de digestão, você está atacando é, possíveis patógenos. Pensa que lá dentro está acontecendo uma guerra. Né? Micro-organismo trabalhando em cima de micro né? degradando matéria orgânica. E, okay? Segunda coisa, você tem que fazer por onde evitar qualquer contato que você tenha com essa água. Como é que você faz isso? Você não vai botar essa água a ser espirrada na superfície do solo. Então, água preta, a gente acaba destinando água preta sempre subsuperficialmente. Então, lá no final do processo, e o solo é excelente para isso, o solo vai dar esse polimento final na água preta. Então, no final do processo, você pode tem um encanamento né, em que você distribua essa água no terreno. Então, no caso da frutífera, tá, você bota uma mangueira ali ou bota uma tubulação para lá no pé da manga, da, do, do, do pomar, por baixo da terra, você libera essa água preta que está vindo. Porque o que, que você não quer? Você não quer que essa água suba até a superfície e você, uma criança possa ter contato direto com essa água. ok? Se você não está tendo contato direto com essa água, você não está tendo contato direto com, eventualmente, algum micro-organismo patogênico que esteja presente na água. Legal? Então, a água preta é um pouco mais cuidadosa, a, o, o, cuidadoso o, o tratamento e, e o trabalho que a gente tem com ela. Por isso separado. Então, vai dar destinação, quer levar para uma frutífera porque tem muito nutriente? Ok, faça isso sob o solo. E água cinza? Água cinza posso espirrar, posso colocar na superfície? Sim, teoricamente pode, depois do tratamento, porque não tem a ideia dos coliformes, não é para estar presente nessa água. É uma água mais segura para ser trabalhada, ainda mais na, na zona rural. Legal? Então, juntar essas duas águas é uma boa... Ideia, eu penso que não, porque aí o que você vai estar fazendo é, é uma água cinza, que é a maior quantidade, tipo 70% da água de uma residência é cinza. Você fez todo um trabalho para tratar essa água, agora você vai jogar essa água num, numa água que teoricamente está mais contaminada, você não vai fazer um trem desse. Você chegou até aqui, quer usar para irrigar, ok, né? Mas faz separar ou então faz tudo por debaixo da terra, que aí tá tudo certo. Tudo bem? Espero ter contribuído. Qualquer coisa, manda dúvidas aí na, no, nos links, na descrição, nos comentários e a gente vai conversando a, a respeito. Legal? Então, por hoje é isso. Um grande abraço e até a próxima.